Falar-se em relação significa ter-se de considerar um elemento A frente a um elemento B. É possível, então, falarmos de relações físicas, químicas, biológicas, matemáticas e dentre tantas outras sociais. As relações sociais podem ser de parentesco, de trabalho, afetivas ou comerciais, apenas para citar alguns exemplos. Segundo Pontes de Miranda, Relação jurídica é a relação interhumana a que a regra jurídica incidindo sobre os fatos torna jurídica. A partir dessa definição é possível observar que existem relações sociais que são também relações jurídicas e outras que não são. Vamos entender um pouco melhor o que isso significa. Existem muitas relações sociais sobre as quais não incide nenhuma norma jurídica. Estas são, portanto, apenas... Relações sociais. As relações jurídicas são, portanto, relações sociais sobre as quais incidem normas jurídicas, ou seja, são as relações sociais juridicizadas pelo ordenamento jurídico. E aí com isso nós podemos formular uma definição mais completa. Segundo Manuel Augusto Domingues de Andrade, relação jurídica vem a ser unicamente a relação da vida social disciplinada pelo direito, mediante a atribuição a uma pessoa, em sentido jurídico, de um direito subjetivo e a correspondente imposição a outra pessoa de um dever ou de uma sujeição. Temos então uma relação da vida social, como a relação entre o motorista de ônibus e o passageiro, entre o estudante e o professor, entre o policial e o suspeito, o órgão do Estado e o cidadão, sobre a qual incide uma norma ou mais normas jurídicas. Em razão dessa incidência, ou em razão da incidência dessa norma jurídica, um dos sujeitos dessa relação jurídica, que pode ser tanto pessoa natural quanto pessoa jurídica, tem a faculdade, ou seja, o poder de exigir de outra pessoa natural ou jurídica um comportamento ou uma sujeição. Nós dizemos então que o primeiro é o sujeito ativo da relação jurídica, por ser titular de um direito subjetivo, e o segundo é o sujeito passivo dessa mesma relação jurídica, por ter diante do sujeito ativo um dever jurídico ou uma sujeição. Vamos substituir os elementos na tela para compreender melhor o que acabamos de dizer. Vamos considerar uma relação entre o cidadão e e o poder público. Essa que é uma relação social é também uma relação jurídica, pois sobre ela incide uma norma jurídica, a que resulta da interpretação do artigo 5º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996.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 Por força dessa norma, o cidadão é sujeito ativo e o poder público sujeito passivo de uma relação jurídica. O cidadão, nesse caso, pode exigir do poder público a oferta do acesso à educação básica obrigatória.